Oiê! Bom, antes de qualquer coisa, chega de parede pelada em casa. Nesse vídeo eu vou te ajudar a escolher as artes para você colocar na sua parede. E ó, pode confiar em mim, quadro na parede, gente, muda muito a decoração. Os quadros criam aquela perspectiva, sabe? Um ponto de interesse na decoração, traz cor, traz textura para o ambiente e também pode despertar um monte de sensação boa. É aquela velha frase, uma imagem vale realmente mais do que mil palavras. Quando você assiste o vídeo, já deixa suas dúvidas nos comentários aqui embaixo. A gente adora ler os comentários, depois eu respondo, tá? Eu sei que muita gente tem dúvida na hora de escolher a arte para colocar na parede. Então, vamos lá! A primeira coisa que você precisa saber é qual o tamanho da arte que você está procurando. Assim você vai conseguir definir também o formato dela. O tamanho da arte é o que? É o espaço da parede que você precisa preencher. E é claro que em muitos casos você vai precisar fazer uma composição com mais de uma arte para conseguir preencher esse espaço. Existe uma regra de ouro quando a gente coloca quadro sobre qualquer tipo de móvel, cabeceira, buffet, sofá ou poltrona. O ideal é que a composição tenha dois terços da largura do móvel. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem um sofá de dois metros, então sobre ele você pode fazer uma composição de quadros que juntos têm uma largura de até mais ou menos um metro e trinta. Em cima de uma cama, por exemplo, que tem um metro e uma cama queen, você pode colocar um quadro que tem um metro de largura. E os formatos dos quadros podem ser de quatro tipos, paisagem, retrato, panorâmico ou se não quadrado. A primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Qual é o seu tipo de quadro preferido? Cada tema ou cada tipo de arte traz para a decoração, obviamente, um sentimento diferente. Deixa eu trazer um pouco de inspiração para você. Você gosta, por exemplo, de geométrico, que em geral são artes bem contemporâneas? Vai pensando. E fotografia, que traz aquela lembrança, pode te levar para algum lugar e também é perfeito para você ficar contemplando. Ou você curte mais uma arte, assim, abstrato. Na minha opinião, o abstrato traduz um morador, assim, bem corajoso, bem apaixonado por arte. Ou você é do estilo mais urbano, que tem tudo a ver com decorações mais industriais. Tem a colagem também, que sempre traz um pouco de humor. Eu acho que colagem tem um pouco de irreverência, que eu adoro na decoração. Tem tipografia também, com aquelas frases que pode ser tipo um mantra da sua vida, sabe? Tipo, but first coffee, essas coisas. Fora isso, você pode também ter quadros na sua casa com temas que você curte muito, tipo animal, música, natureza, é infinito. Agora, deixa eu te falar duas coisas. Você não precisa usar o mesmo tema na sala inteira, mas se você tá perdido, se agarra num tempo para você começar. E uma outra coisa, misturar é a parte mais legal quando a gente cria uma galeria que nada mais é do que uma parede com vários quadros. A gente já vai falar sobre isso. Cor também pode ser um ponto de partida bem legal para você escolher as suas artes. Aliás, eu sei que vocês têm medo de cor às vezes, né? Mas o quadro, gente, é aquele pontinho de cor que às vezes a sua sala está pedindo. Se você reclama que ela é muito fria ou que ela não é muito convidativa, Arte na Parede resolve. Aí você vai perguntar, Maurício, mas qual cor eu escolho? Vamos lá. Primeiro você precisa olhar para as grandes superfícies da sua casa, os grandes volumes, piso, parede, sofá, guarda-roupa, roupa de cama, no caso do quarto. Se o seu ambiente é todo neutro, tem bege, madeira, branco, cinza. Presta atenção no seguinte, quem tem muitos móveis e paredes cinzas pode usar cores mais saturadas, mais fortes, quadros mais coloridos, porque o cinza equilibra essas cores. Agora, se sua sala é toda branca, sabe, o famoso branco aluguel, você pode escolher uma cor tema para os seus quadros. E como ela já é muito clara, você pode usar tons um pouco mais escuros. Agora, se a sua sala for toda bege, se você gosta de tons terrosos, naturais, madeira, escolhe quadros nessa paleta de tons vermelhos, rosas, terrosos, verdes, funciona. Ou se não, uma foto que tenha um desses tons, justamente para ressaltar a sua paleta. Se você tem, por exemplo, um sofá ou se não, uma parede colorida, daí você precisa considerar isso. Por exemplo, se o seu sofá é verde, é legal você escolher quadros que podem ter detalhes nessa cor. Se ele for azul marinho, a mesma coisa. Essa relação entre diferentes itens é o que dá aquela sensação de que as coisas combinam. Eu chamo isso de harmonia na decoração. Vou te dar uma dica, ó. não escolhe uma arte que tenha a mesma cor de fundo da sua parede, senão ela vai sumir. Um exemplo, se você tem uma parede azul, então nada de arte com fundo azul. Ou se sua parede é branca, nada com fundo branco. Você pode até corrigir isso com molduras, mas a gente vai falar de molduras num outro vídeo. Bom, agora uma outra pergunta que a maioria das pessoas eu tenho certeza que vai responder sim. Você tem outros objetos na decoração coloridos já? Sim, ótimo. Então faz um link, cria uma relação entre as cores que você já tem. Um exemplo, você tem uma poltrona rosa, então usa um quadro que tenha esse tom também. Repetir esses tons diferentes no ambiente é a famosa harmonia, funciona muito. Quando a gente fala de cor, a gente tem que falar disso daqui, ó, círculo cromático. Já deve ter visto um desse, né? Não precisa ficar apavorado, vou te explicar. Um esquema infalível é você combinar aquilo que você já tem com os quadros que você vai colocar na parede. São as composições monocromáticas, vários tons da mesma cor. Por exemplo, se você tem uma poltrona verde, você pode ter quadros nesse tom. Fácil, né? É, pera Maurício, eu não cheguei aqui no canal hoje. Eu quero mais dicas de combinação. Então vamos lá. Se você tem um sofá marrom, marrom está aqui ó, no círculo cromático. Ele é uma variação do vermelho. A cor oposta no círculo é a complementar. E cores complementares são cores com combinação perfeita verde, certo? Então, você pode apostar nesse tom de quadro na parede. Vou te dar um outro exemplo. Sofá verde. Tá aqui no círculo, ó. Use quadros rosa, ou senão terrosos rosados, também cores complementares. Você também pode não querer usar cor, fazer uma galeria ou senão uma composição só de quadros neutros. Tudo bem. Olha que legal uma combinação de quadros tudo em preto e branco. Ou se não, uma composição de tons neutros. Essa combinação é bem tranquila, né? Eu adoro. Mas olha que legal se você inserir apenas uma arte com um pontinho de cor. E aí, te ajudei um pouco? Ó, todas as artes que você viu aqui são da Urban Arts. Eles têm mais de 170 mil obras organizadas no site por cores e por temas. E nas lojas você ainda pode testar essas combinações numa parede super realista com uma ferramenta que eles têm que se chama ArtLab. É uma ferramenta super exclusiva de composição de quadros. Eu vou deixar essas informações aqui na descrição do vídeo e também um link para a minha curadoria de obras lá no site da Urban. Não vai embora ainda. Já se inscreveu no canal? Beleza. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Eu vou falar sobre molduras, não vai perder, hein? E não esquece de compartilhar esse vídeo também. Tchau!